Venha me salvar, eu vou te salvar Nesse mar de sangue irei me afogar Venha me salvar, eu vou te salvar O nosso futuro precisamos mudar Nós caímos nesse abismo que irá nos engolir Entre 12 pessoas apenas eu vou sair Vivendo nesse mundo de dores e desespero Mataria os seus amigos por um simples desejo, por um posto Teremos nossas vidas um garoto solitário Um amor homicida, ambições egoístas Aqui se fazem presentes, se não for dessa vez Tentarem novamente Tantas vidas perdidas apenas por diversão Não importa seus esforços, todos vocês morrerão Nós somos paralelos como dimensões sem fim Eu não sou daqui, então parta sem mim Você busca a vida eterna, o que isso te trará? Não vai mudar o mundo e sozinho viverá por Estará no vazio, sem amigos, sem amor Totalmente sozinho, a força do seu amor Atravessa dimensões, mas o que pode curar Seus feridos corações, o futuro está distante e o passado está aqui Até quando você acha que pode resistir Venha me salvar, eu vou te salvar Nesse mar de sangue irei me afogar Venha me salvar, eu vou te salvar O nosso futuro precisamos mudar Vamos ver as estrelas, eu vou te acompanhar Fique só comigo, pois só eu posso te amar O meu ponto fraco sempre foi amar você E por esse amor eu posso fazer Matarem pois te amo E nada vai me parar Meu amor doentio Que me mantém a lutar Me escolha não me tema Irei te proteger Farei o necessário Para ficar com você Tantas vidas perdidas Apenas por diversão Não importa seus esforços Todos vocês morrerão Nós somos paralelos